prepara que nós vamos trabalhar agora a parte interna da coxa nós iremos fazer agachamento sumô isométrico não vai ficar subindo e descendo não só vai fazer o seguinte ó abrir as pernas mais largo do que a largura dos ombros vai descer e ficar parado só isso e vamos fazer a contagem em cima disso aí tá ok vamos lá todo mundo abre, ó vai descer e vai contar um dois três parado em isometria Tá ok? Então tá, vamos lá. Prepara. Desce. Um, dois, três. Alto. Isso. 5, 6, mantém 7, Isso. 8, 9, 10, Isso. Dois, três, quatorze, quinze, Dezessete, 18. 19. 20, Continua. mais a perna e desce desce não, sobe, sobe o peitoral peitoral aqui, ó Ó, ó. isso, sobe mais o peito joga pra trás as costas, isso aí filho. desce, desce coxa grande tem que aguentar bora tira a mão isso, bora descansa sair vamos pro próximo vamos todo mundo deitar pegar o pezinho deita de costas, pega o pezinho e vai fazer peitoral ó, pegar segurar com as palmas das mãos voltada para frente o peso desceu, subiu, desceu subiu, esse é o mais fácil para descansar vamos lá não, não tem problema Vai fazer, pode dar o peso a ele. Não. Tá bom isso aqui para você? Segura. Calma. Vamos lá, todo mundo deitado. Prepara. Vai subir, vai. Um. Contando. Levanta, levanta a perna. Levanta a perna. Dobra a perna. Isso, isso aí. Isso, devagar. Isso aí. Isso. Isso. Bora. Isso. Pera aí. Segura assim, ó. Melhor. Isso. isso. Isso. Estica o braço. Isso aí. Perfeito. Bora. Isso, ó. Dobra só o cotovelo, estica. Isso, dobrou, esticou. Isso aí. Isso. Vai. Vambora mais alto. Isso. Isso, estica o braço, estica o braço, estica o braço, estica o braço em cima. Isso, Vamos embora abre. Isso, dobra. Isso, isso. Descansa, deixa o peso do lado, tá sentindo. Agora, nós vamos trabalhar a região da linha da cintura e quadril. Esse exercício, quem tem hérnia de disco, bico de papagaio, lombalgia, não pode fazer. Tá ok? Você tem? Então você não vai fazer. Vou te explicar o que, que você vai fazer. Olha só o que vocês vão ter que fazer. Vão deitar como vocês estão, colocar ambos os pés paralelos e juntos, abrir os braços, deixar lentamente o joelho descer, encostou no chão, volta, meio, para o outro lado, a mesma coisa, volta, meio, só esse movimento, ok? Hã? É, isso aí Isso aí, vai trabalhar abdômen, vai definir lateral Vai ficar todo mundo Vamos lá Levanta, isso Isso, ah Perna de disco? Não faz que eu vou explicar Isso, isso aí Dobra, dobra, dobra a perna primeiro Isso, dobra, dobra Isso, isso aí, deixa eu ver todo mundo Vai, levanta, levanta Dobra a perna vamos lá, vira, peraí, não faz ainda não, primeiro eu vou fazer aqui na frente e vou andando, vai, gira, vai, lá, vai, ó, mantém, ó, abre os braços, tem que abrir os braços, isso, vai, abre os braços, isso, isso, deixa cair, isso, vai, vamos lá, isso, vai, isso, para, vamos lá, você minha amiga, levanta, isso, gira, gira, gira, junta sempre, isso aí, deixa eu ver aqui, Pera aí. peraí, aí, vocês duas. levanta, isso, ah. gira para cá, mantendo a perna, isso, agora vai para lá, isso aí, você é a mesma coisa, só vai ter que sair de perto dela, gira, isso, levanta, isso, devagar, mantendo sempre o pé nesse ângulo de 90. Vai. Levanta, gira. Abre os braços. Não. Pro lado. Isso. Gira. Pra lá. Gira, gira. Isso. Volta. Para no meio. Gira. Isso aí. Volta, para no meio. Isso aí, levanta. Espera aí. Levanta a perna. Dobra a perna. Gira normal, para, gira, mas mantenha a perna, vai, larga o peso, vai, vai lá, não, abre os braços, isso, isso, é isso aí, isso aí, vai lá, vocês, faz prancha abdominal, prancha, isso, prancha abdominal, isso, fecha a perna, isso, fica assim, isso aí, junto o joelho, junto o joelho, junto o joelho, vira, vira, vira, com o joelho junto, mantenha o braço lá no chão, lá lá, isso, fecha a perna, fecha a perna, desce, olha pra frente, quem fez 50, então descansa, fecha a perna, e aí, Vamos lá. Ninguém tá aguentando, né? Tranquilo. Pode sair da prancha. Isso. tá? Não entendi. Tá, ah, é normal porque vocês ainda não pegaram o ritmo. Mas quando pegar, vocês vão conseguir fazer sem descer. É, é. Vamos lá. Vamos lá em cima. Em pé. Todo mundo em pé. Cinquentinha. Vamos embora. Vai prepara, bora, sobe, sobe, sobe, contando alto, não desanima não, vamos embora que está terminando o treino, vamos embora, falta bastante, mas vamos embora, vai lá, desceu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, joga o peito para trás, Olha aqui. Você está fazendo isso daqui. Ó. Encaixa o quadril e desce. Isso. Isso. Melhorou um pouquinho. Isso aí. Bora. Desce. Isso. Isso aí. Bora. 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Bora. Vai, é isso aí, tem que sentir doer. Vamos lá. Vai, minha amiga. Desce. Conta alto. Desce mais. Bora. Joga o corpo para trás. Joga o corpo para trás. Isso. Fica assim. Isso. Desce. Isso. Isso, desce mais. Desce mais. Isso. Deitou, pegou o peso, supino, vambora, 50, deita, vamos lá, é isso aí, vambora, vambora, vambora, tá sentindo bem a coxa? Isso aí, legal, tá trabalhando, tá, tá bem, não tá? Vambora lá, deita. deita, deita, vamos lá, calma, vai, alto, alto, Abre mais o cotovelo. Isso. Estica o braço acima. Isso. Isso. Isso aí. Bora. Conta alto. Dobra a perna, dobra a perna. Dobra a perna. Ah. Isso aí. Ó, ó, do lado, do lado. Isso. Isso. Mais alto. Vambora! Isso! Vamos lá! Isso! Isso aí, vambora! Força! Isso! Braço, olha o braço! Não! Isso aí, desce! Isso! Isso, vambora, minha amiga! Vai lá, vai lá que tá terminando! Vai, vai! Vai! Isso! Força! Isso! Perfeito! Bora! Deixa no chão, já levanta a perna para girar. Vambora! Quem não pode girar, vai fazer isso aí. Vambora! Sem descansar embora 50, vai. Vambora. 1. Um. Vamos lá, guerreiro. Bora. Isso, fecha a perna, fecha a perna. Fecha o joelho. Fecha o joelho, isso. Fecha o joelho, isso. Fecha o joelho. Vamos lá. Isso. Levanta, levanta. Isso. Abaixa mais então. Isso. Isso. Fecha a perna também, fecha. Pode fechar. Isso. Isso, devagar, para no meio, gira. Para, deixa o braço lá, não deixa, não deixa sair não. Isso aí. Ajeita, não tem problema não. Bora. Abre o braço, abre o braço. Isso. Fecha o joelho. Fecha o joelho. Fecha. <risos> vamos Levanta, levanta, levanta. vamos embora, continua. Isso. Isso, mantém, mantém do lado, mantém do lado. Fecha o joelho. Isso aí. Isso aí. Vambora. Fecha o joelho. Fecha o joelho. Fecha o joelho. Isso. Isso aí. Vai. Fecha o joelho, mantém. Isso. Isso. Vambora, vambora bora 49 descansa bebe uma água para fazer a última sequência para terminar a aula é isso aí vamos lá vamos lá é a última sequência